Anualmente, quase 100 países cobram imposto sobre a renda de seus cidadãos. Aqui no Brasil, o dinheiro arrecadado dos contribuintes é investido em melhorias para os serviços públicos, oferecidos pelos estados, municípios e pela União. Em 2021, a Declaração do Imposto de Renda possui novas regras, principalmente para aqueles que receberam o auxílio emergencial, distribuído a mais de 67 milhões de brasileiros no ano passado. Essa e outras particularidades da declaração são tema do TV Campus Entrevista de hoje. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e este é o TV Campus Entrevista. Para falar sobre a Declaração do Imposto de Renda em 2021, recebemos Cristiano Sausen, professor do curso de Ciências Contábeis da UFSM, que além de doutor em contabilidade, possui mais de 20 anos de experiência na área. Olá, professor Cristiano, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá Eduarda, é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir com o público do programa. Professor Cristiano, antes de falarmos sobre os procedimentos para realizar a declaração, começamos por contextualizar o tributo, por que existe o um imposto de renda no Brasil? Bem, os pesquisadores da área tributária acreditam que o imposto de renda ele surgiu no final do século XVIII na Europa, quando em 1799 a Inglaterra instituiu o, o tributo sobre a renda dos cidadãos para auxiliar no enfrentamento das dificuldades financeiras do país, frente à guerra com a França. Com o sucesso do, da arrecadação desse tributo, diferentes países passaram a instituir esse tributo também. No Brasil, o Imposto de Renda Geral sobre a, sobre a Renda das Pessoas Físicas e Jurídicas foi instituído em 1922 e, desde então, passou a figurar entre os principais meios de arrecadação de recursos governamentais. Em 1979, esse tributo passou a ser o principal, a principal fonte de renda governamental. Em linhas gerais, o imposto de renda, ele é uh, considerado um tributo uh, que melhor se, uh, se apresenta para a redistribuição de renda no país e, ao mesmo tempo, ele serve para financiar políticas públicas. A declaração do imposto de renda até meados dos anos 90 era realizada em formulário papel. Com o avanço da tecnologia e com a internet, passou-se então a se desenvolver aplicativos e sistemas para dispositivos móveis, computador, tablet, celular e, hoje em dia, a declaração é realizada via sistema, então, ou até mesmo de forma online. Em linhas gerais, a declaração do imposto de renda anual da pessoa física, ela nada mais é do que uma prestação de contas do cidadão quanto aos seus rendimentos recebidos no ano-calendário e uma, uma uma destinação, uma apresentação de, de da destinação desse recurso. Nós temos dois tipos de declaração do imposto de renda no país, para a pessoa física, a declaração completa, também conhecida por deduções legais, onde o contribuinte pode descontar do valor total dos rendimentos tributáveis, todas as despesas médicas, odontas, salários, plano de saúde e instrução, tanto do titular quanto do dependente e ainda nós temos a declaração simplificada, que é aquela declaração onde o contribuinte tem um desconto de 20% do total do seu rendimento limitado a 16, R$ 16.754,534. Então, o valor limite daquele, daquele montante recebido durante o ano-calendário. E quem precisa declarar o imposto de renda? Bom, a declaração do imposto de renda ela é obrigatória para todo contribuinte que durante o ano-calendário tenha recebido mais do que R$ 28.559,70, tenha mais do que R$ 300 mil reais em bens, seja brasileiro e que voltou a residir no País no ano-calendário, no caso 2020, tenha operado uh, com ações no mercado financeiro, ou seja, tenha comprado ou vendido ações no mercado financeiro no ano passado, uh, tenha atividades rurais cujo montante tenha sido superior a 142.798,50, uh, e ainda, quem realizou operações com ganho de capital no ano passado, no caso vendendo imóveis, né, ou ainda tenha ficado isento naquela situação de reaplicação do recurso dentro do prazo de 180 dias, e ainda aquele beneficiário do, do auxílio emergencial cujo montante de rendimentos tributáveis tenha sido superior a 22.847,76. Então, essas pessoas estão obrigadas a declarar imposto de renda. Perfeito. Professor, no ano passado, mais de 67 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo auxílio emergencial distribuído pelo governo, o que representa 30% da população do país. A gente sabe que existem alguns critérios para declarar esse imposto. Todas as pessoas que foram beneficiadas são obrigadas a declarar? Bom, aqui é importante a gente destacar que não, não, não é porque o um cidadão recebeu o auxílio emergencial que ele é obrigado a declarar imposto de renda, certo? Então, nós já comentamos a respeito dos elementos que fazem a obrigatoriedade da declaração, rendimento superior a 28.559, rendimento isento superior a 40 né? todas essas questões de obrigatoriedade. Quanto ao auxílio emergencial, é obrigado a declarar o um contribuinte que tenha recebido o montante superior a R$ 22.847,76, rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76. Se porventura ele recebeu mais do que esses R$ mil no ano-calendário e também recebeu o auxílio emergencial, e somado deu esse valor superior a esse valor, ele vai ter que declarar o imposto de renda, certo? Nesse caso, com o um montante superior aos R$ mil ele terá que devolver o recurso recebido do auxílio emergencial. Isso consta lá no parágrafo 2º da linha B do artigo 2º da lei 13.982 de 2020 e também né do, da, da, da MP 1000 de 2020. Então isso já estava colocado na legislação, mas que nem que passou batido pela grande maioria do, do, dos brasileiros, então o que, que a gente tem? aquele cidadão que recebeu o auxílio emergencial mas que tenha tido rendimentos superiores aos 22.847,76 ao declarar o imposto de renda, ao fazer a declaração do seu imposto de renda agora, ele vai informar o total do auxílio emergencial recebido, para isso ele vai ter que ir lá no, no, na página do, do, do, do Governo Federal, consulta e, e uh, solicitar né, pelo seu CPF o comprovante de rendimentos do auxílio emergencial, então vai sair lá o valor que ele recebeu, esse valor ele vai colocar lá na aba de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, informando o CNPJ do Governo Federal do auxílio emergencial Covid-19 e vai uh, apresentar sua declaração, se porventura o montante recebido foi superior aos 22.447, ele vai ter que devolver esse recurso, para isso ele vai ter que acessar a página do Governo Federal, Lá em cidadania, desculpa, devolução auxílioemergencial.cidadania.gov.br, gerar uma Gru, uma guia de recolhimento à União, e fazer a devolução desse recurso em uma única parcela, ou seja, ele vai ter que devolver o valor integralmente para o governo federal. Também em decorrência da pandemia, o benefício emergencial foi a saída de muitos trabalhadores e empregadores para que o vínculo de emprego e renda permanecesse, mas com diminuição da carga horária e muitas vezes suspensão temporária de contrato. Neste caso, todos os que receberam o benefício devem declará-lo? Bom, nós voltamos para a questão da, da obrigatoriedade, certo? Se porventura o trabalhador, o cidadão, no ano calendário de 2020, tenha recebido recursos tributáveis superiores aos 28.559, ele vai ter que declarar. Ah, mas ele teve uma redução da carga horária e, consequentemente, teve uma redução do seu recurso recebido. Certo? Se ele não alcançou esses 28.559, ele não vai precisar declarar, ele não está obrigado a declarar. Certo? Mas se porventura ele tenha lá um montante recebido no ano de R$ 21 mil, reais, com, em função do benefício e da redução da carga horária, mas ele tenha lá um apartamento e um carro que somados ultrapassam R$ 300 mil, reais, ele é obrigado a declarar, para isso ele vai precisar do comprovante de rendimentos pagos e retenção do imposto de renda na fonte da sua fonte pagadora, que vai apresentar para ele o valor informado à Receita Federal via DIP, via Declaração do Imposto de Renda Retido da Fonte. E é com esse documento que ele vai verificar a sua obrigatoriedade da entrega da declaração. E sobre as doações feitas a iniciativas solidárias neste ano de pandemia, as pessoas físicas e jurídicas podem declarar essas doações e geram alguma dedução? Bom, aqui a gente precisa é, deixar claro que as doações realizadas durante período da pandemia, as entidades sociais ou em espécie ou em donativo, elas é, são um, um, um, um importante aliado né, para o enfrentamento das dificuldades do, desse setor, que depende muito dessa doação, mas infelizmente elas não são dedutíveis do imposto de renda. Então, se você cidadão realizou uma doação de cestas básicas, ou de recursos para alguma entidade, você não tem o benefício da, da, da, da dedução do valor do imposto devido na declaração de imposto de renda. Para isso, nós temos alguns critérios estabelecidos pela pelo regulamento do imposto de renda 2018, que seriam aquelas destinações ou doações realizadas tanto a partidos políticos quanto a assistência social, ao fundo da criança e do idoso, né? que para o cidadão pessoa física que, for, que puder fazer uma destinação durante o ano-calendário de até 6% do seu imposto devido, ele o fará via DARF, via Documento de Arrecadação da Receita Federal. Então, ele recolhe esse recurso destinando esse valor para o, o, a entidade, né mas ele aí sim ele vai poder deduzir do Imposto de Renda. Nós temos aqui duas situações, tá? tanto a pessoa jurídica optante pelo lucro real que pode destinar 1% do seu imposto devido, quanto a pessoa física que pode destinar até 6% durante o ano-calendário. Fora essa opção, durante o preenchimento da declaração do imposto de renda, o cidadão também pode fazer a destinação de parte do imposto devido, né? mas aí sustentado pelo pelo Regulamento do Imposto de Renda para o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo do idoso, né? Ah, em Santa Maria, por exemplo, nós temos a campanha Imposto Solidário, que é uma campanha da educação fiscal em parceria com diversas entidades e fomentam aí a destinação do Imposto de Renda via declaração, então, no modelo completo para as entidades sociais com projetos aprovados, né? pela Prefeitura Municipal de Santa Maria para a destinação. Professor Cristiano, também existe a opção dos contribuintes, assim como tu falou, destinar parte do valor pago no Imposto de Renda para entidades sociais. Como na prática a gente faz essa destinação? Uh, a própria declaração do Imposto de Renda tem lá um espaço para doações diretamente na declaração. Então essa aba, especificamente, ela se volta então para as destinações da da pessoa física para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal do Idoso. Então, o contribuinte que realiza a sua declaração pelo modelo completo, ele pode destinar até 3% do imposto devido na declaração ou, uh, para esses fundos. tá? Basta o contribuinte acessar essa aba, então, doações diretamente na declaração, escolher qual o fundo que ele pretende doar, ou para o fundo do idoso e ou para o fundo da criança e do adolescente, né? escolher lá se é municipal, estadual ou federal, então no caso de municipal, ele seleciona a opção municipal, escolhe o estado, no caso Rio Grande do Sul, e o município, no caso Santa Maria, e ele vai ter lá o valor total disponível para a destinação, que seria então esses 3% do imposto devido, e ele vai preencher aquele valor. Ao final ele vai gerar o DARF para recolhimento desse recurso né? e esse valor vai ser totalmente abatido do valor do imposto a pagar ou ainda ele será acrescido do valor do imposto a restituir. Vale lembrar aqui né? que o, o, o imposto a restituir ele tem uma correção aí pelo Júlio Selic que é uma aplicação financeira melhor do que a poupança. Então, se você pode fazer a destinação do imposto de renda, você vai reduzir o valor do imposto a pagar, lembrando que você está destinando para uma entidade social o valor diretamente do seu imposto devido, você não está pagando um centavo a mais, você está tirando ou reduzindo do valor do imposto a pagar e destinando para uma entidade local que tem um papel social fundamental nesse período, né? então esse valor você vai gerar esse DARF, vai recolher então no prazo até o dia 31 de maio, que é o prazo final limite para entrega da declaração, e depois de recolhido esse DARF, você também pode acessar a página da Prefeitura Municipal de Santa Maria, lá na educação fiscal, e escolher qual projeto você quer diretamente apoiar. Por exemplo, se você fez uma destinação para o Fundo Municipal do Idoso, você pode ir lá e escolher o Lar das Ovozinhas, ou Vila Itajiba, né? ou o, o, o outro a outra entidade com projeto social aprovado. Também você pode, se fizer a destinação para o Fundo da Criança, por exemplo, você pode ir lá com seus 500 reais que você destinou, você pode ir lá e apoiar o valor pago para a PAI, para o Lar de Mia, para o Lar de Joaquina, para as aldeias SOS ou outra entidade também que tem atendimento à criança e adolescente. Então, além de fazer a destinação do valor do imposto que iria para o cofre geral, lá para o Caixa Único da União, você deixa esse recurso no âmbito local para fazer um papel social, né, que essas entidades uh, precisam desse recurso, tanto para para para pagamento da folha de pagamento dos do seus, seus colaboradores, né, para manutenção dessas entidades, para alimentação dos seus usuários, como também né, para fomentar o próprio comércio local. Isso é bastante importante. Professora Cristiano, para a gente finalizar, então, o que ocorre quando o contribuinte não envia a declaração ou encaminha fora do prazo? Lembrando de novo, né, nós tivemos historicamente o prazo da entrega da declaração é de 1 de março até 30 de abril. Em função da pandemia, já no ano de 2020, nós tivemos alteração nesse prazo. E este ano, novamente, esse prazo foi prorrogado até o dia 31 de maio. Então, quando o, de, o, o cidadão que é obrigado a entregar a declaração, ele não o faz dentro do prazo, ele pode fazê-lo fora do prazo. Com isso, ele vai ter o pagamento, ou a cobrança de uma multa de no mínimo R$ 165,74 até o limite de 20% do valor do imposto devido na sua declaração. Mas caso ele não o faça, não o fizer, né, não, não prestar essa, não prestar contas, ou seja, não apresentar a declaração do imposto de renda, ele pode ser processado por sonegação fiscal, né? E pode ter ao final do processo, ele pode ser até condenado à prisão que pode variar de 2 a 5 anos, então é uma situação bastante delicada e obviamente né, ter o seu CPF suspenso e a, as suas operações financeiras estarem prejudicadas a partir dessa dessa situação. Então, vale lembrar que não tem por que o contribuinte deixar de declarar, certo? Nós precisamos apresentar a declaração se obrigados, Caso ele não tenha obrigação, né, não se preocupe, ele fica isento, né, desde que ele esteja amparado naqueles critérios da obrigatoriedade, mas se ele se enquadrar em qualquer, em pelo menos um desses critérios, ele é obrigado a declarar. Se não o realizar, multa de 165,74 até o limite de 20% do valor do, do, do imposto devido e caso não o faça, pode ter o seu CPF suspenso, e processado pela Receita Federal por sua negação fiscal com ah, decretação de prisão de no mínimo dois até cinco anos de, de, de, de detenção. Só vamos lembrar aqui né, que você contribuinte do Imposto de Renda, por favor, procure um profissional de contabilidade para orientações, para preenchimento e realização da declaração do Imposto de Renda, é muito importante que essas informações estejam corretas né, para evitar aí problemas ou prejuízos de impostos a pagar, e malha fina, consequentemente. Perfeito, professor Cristiano, eu agradeço a tua participação aqui no programa e te desejo um bom trabalho. Eu que agradeço o convite mais uma vez. A empresa Júnior do curso de Ciências Contábeis da UFSM realiza as declarações de Imposto de Renda. O serviço pode ser contatado através do Instagram da empresa que está aqui na tela. Este foi o TV Campus Entrevista com o professor Cristiano Sausen sobre o imposto de renda e as particularidades de 2021. Espero você na próxima segunda, às 8 da noite, no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar na Sobreção em Podcast, no seu tocador de áudio favorito, ou nos ouvir na programação das rádios da UFSM. Até mais!